Olá tudo bem você vai assistir agora a mais uma aula de matemática e nessa aula vamos resolver um exemplo sobre série geométrica esse exemplo diz o seguinte Sara realizou uma caminhada de quatro dias. A cada dia, ela caminhava 20% a mais que a distância que ela caminhou no dia anterior. Ela caminhou 27 quilômetros no total. Qual é a distância que a Sara andou no primeiro dia da viagem? Arredonde a resposta final para o quilômetro mais próximo. Como sempre, pause o vídeo e tente encontrar a resposta. Ok, tentou? Vamos fazer juntos agora? Inicialmente, vamos chamar o valor que ela caminhou no primeiro dia de A. E, com isso, vamos montar uma expressão para determinar o quanto ela caminhou no total. Lembrando que, no total, ela caminhou 27 quilômetros. Com essa expressão, vamos ver se conseguimos resolver. Então, no primeiro dia, ela andou A quilômetros. E no segundo dia? Bem, foi dito que, a cada dia, ela caminhou 20% a mais do que ela caminhou no dia anterior. Então, no dia seguinte, ela vai andar 20% a mais do que ela caminhou no dia anterior que foi a quilômetros. Então, teremos aqui 1,2 vezes a. E quanto ao dia depois disso? Ou seja, do terceiro dia? Bem, isso vai ser 1,2 vezes o que foi caminhado no segundo dia. Sendo assim, teremos aqui 1,2 vezes 1,2. Ou, de forma mais simples, podemos dizer 12 quadrado vezes a. E quanto no quarto dia? Como vimos, ela realizou uma caminhada de quatro dias, então esse é o último dia. Isso vai ser 1,2 vezes o que foi caminhado no terceiro dia. Então, isso vai ser 1,2 à terceira potência, vezes A. Ótimo, essa é uma expressão para determinar o quanto ela caminhou nos quatro dias. E sabemos que ela caminhou um total de 27 quilômetros. Então, isso vai ser igual a 27 quilômetros. Agora, você pode resolver isso e encontrar o a aqui. Para isso, você pode fatorar o a e, com isso, ter a vezes 1 mais 1,2² mais 1, ao quadrado, mais 12 potência e tudo isso sendo igual a 27. Dessa forma, a gente vai ter aqui que a é igual a 27 sobre 1 mais 1,2, mais 1,2 ao quadrado, mais 1,2 à terceira potência. Aí, sem dúvida, precisaríamos de uma calculadora para fazer o cálculo. Mas, fazendo assim, chegaríamos à resposta tranquilamente. O caso é que eu vou usar aqui uma técnica diferente, uma técnica que vai funcionar mesmo quando a gente tiver 20 termos aqui. Bem, não seria muito difícil fazer o cálculo dessa forma que eu fiz com 20 termos, mas imagina se a gente tivesse aqui 200 termos isso ficaria incrivelmente mais difícil, não é? Com a outra forma, vai ficar bem mais simples. Mas que maneira diferente é essa? Podemos resolver esse problema através da fórmula de uma série geométrica finita. E o que isso faz? Basicamente, isso realiza a soma dos primeiros n termos. E para fazer isso, teremos a seguinte expressão. A, que vai ser o primeiro termo, menos A vezes a nossa proporção comum, que chamamos de R mas, em nosso caso, é 1,2, já que cada termo sucessivo é igual a 1,2 vezes o termo anterior. Sendo assim, podemos colocar aqui o r elevado à enésima potência. Tudo isso sobre 1 menos a proporção comum r. Em outros vídeos explicamos de onde vem isso, mas aqui estamos apenas utilizando isso aqui para resolver um problema de aplicação. Já sabemos o que é o nosso a. Eu usei isso aqui como a nossa variável. Nossa proporção comum nessa situação vai ser igual a 1,2. E o nosso n vai ser igual a 4. Outra forma que eu gosto de pensar sobre isso é que temos aqui o nosso primeiro termo que nós vemos aqui, e aí isso menos o último termo. Se tivéssemos um quinto termo aqui, a gente utilizaria ele. Aí, tudo isso sobre 1 menos a proporção comum. Com isso, esse lado esquerdo da nossa equação pode ser reescrito da seguinte forma. a menos a vezes 1,2 elevado à quarta potência, e tudo isso sobre 1 menos a nossa proporção comum, que é 1,2. Isso é igual a 27. Repare que podemos simplificar isso aqui um pouco. Aqui no denominador teremos 0,2 negativo. E no numerador podemos fatorar o a. Aí isso vai ser igual a a vezes... 1 menos 1,2 à quarta potência. Aqui podemos multiplicar o numerador e o denominador por "-1". Com isso, teremos... Eu vou colocar aqui o a fora da fração. Aí temos aqui o a vezes... Eu vou trocar aqui as posições para a gente se livrar do negativo. Então, teremos aqui 1,2 elevado à quarta potência menos 1, sobre 0,2, e tudo isso é igual a 27. Novamente, tudo o que eu fiz aqui foi colocar o a multiplicando a fração. Aí eu multipliquei o numerador e o denominador por "-1". O numerador multiplicado por "-1", faz com que os sinais aqui desses termos no numerador sejam trocados. Aí, por isso que eu troquei de posição, para ficar melhor. E, claro, multiplicando 0,2 negativo por "-1", a gente acaba obtendo 0,2 positivo. Agora, eu posso simplesmente multiplicar os dois lados da equação pelo inverso disso aqui. Eu vou fazer aqui. Assim, teremos 0,2 sobre 1,2 elevado à quarta potência menos 1. E aqui do outro lado a mesma coisa, multiplicamos isso por 0,2 sobre 1,2 à quarta potência menos 1. Isso aqui cancela com isso, e isso cancela com isso. Foi exatamente por isso que eu fiz isso aqui. Aí ficamos com a sendo igual a 27 vezes 0,2. Sobre 1,2 elevado à quarta potência menos 1. Essa expressão vai nos fornecer exatamente o mesmo valor que a expressão que acabamos de ver. Só que, utilizando essa expressão, teremos maior facilidade, pois poderemos fazer isso com muito mais termos. Enfim, vou pegar a calculadora aqui para resolver. Então, teremos aqui. Na verdade, eu vou calcular esse denominador primeiro. Então, eu terei 1,2 elevado à quarta potência, aí esse resultado aqui, menos 1. Bem, é isso que temos no denominador. Agora, a gente pode pegar o inverso disso aqui e multiplicar por 27. Ao encontrar esse resultado, multiplicamos por 0,2. E pronto, chegamos a aproximadamente 5,0298 5,0298 km. Porém, a questão está pedindo que a resposta seja arredondada para o quilômetro mais próximo. Então, isso vai ser aproximadamente igual a 5 km. E essa foi a distância percorrida pela Sara no primeiro dia de caminhada. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho que vimos aqui, e mais uma vez eu quero deixar para você um grande abraço e até a próxima!